Evergrande, Evergrande. Será este o grande colapso financeiro que os mídias estão tão ansiosos que aconteça, que têm vindo a anunciar há tanto tempo? É isso que vamos ver já a seguir. Vamos ver quais são os grandes impactos que aqui esta construtora imobiliária chinesa poderá vir a causar aos mercados financeiros na China e no resto do mundo. Vamos lá.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 porque os erros podem e devem ser evitados, porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Ao longo dos últimos dias os mídias encheram-se de notícias sobre a China Evergrande, não é novidade nenhuma que no último ano ah, as ações já caíram mais de 85%, ok? O desempenho a longo prazo é isto que se vê, uma empresa desde 2009 até agora a cair 50%, mas principalmente no, no último ano as ações a cair eh, tremendamente, embora... Os problemas já tenham começado ali desde novembro de 2017, com as ações a cair mais de 90% até então. Mas nós, quando estamos a ver as notícias na, da segunda-feira, dia 20, 20, 21, foi, foi notícias mais atrás de notícias mais. Uh, temos aqui como multimilionários perderam fortunas que nunca mais acaba. Uh, pessoas a dizer que a Evergrande vai ser o, o momento Lehman, muito parecido com o, a falência do Lehman Brothers que depois levou à, à crise mundial que nós conhecemos de 2008. Uh, Evergrande vai, vai de, fazer defaults, por isso não vai conseguir pagar os, seu, os juros dos seus créditos uma gigante imobiliária à beira do colapso uh, há muito medo nos mercados, está com muito medo e mais uma comparação com o Lehman Brothers e por isso tu viés por aqui fora nas notícias foram extremamente negativas ao longo dos últimos dias porque é tudo uma desgraça e a lama, e, e isto vai ser realmente o próximo o Brothers e, e o sistema financeiro vai colapsar. E eu já me estou a rir porque uh, a verdade é que, um, o, a verdade é que o, sistema, o sistema dos mídias está preparado para te assustar, ok? Para mexer contigo, para que tu vás agir rapidamente, para que tu vás comprar, vender, faças 30 por uma linha com as tuas ações e de preferência desde comissões à indústria financeira, ok? Isso é que lhes interessa. Mas vamos ver o que é que é o Lehman Brothers… o Lehman Brothers não, até já erro. Vamos ver o que é que é Evergrande, e a Evergrande tinha projetos absolutamente fantásticos do ponto de vista de imobiliário, têm vindo a crescer tremendamente, a construir edifícios deste género, arranha céus autênticos com mais de 20 andares. Este é mais um exemplo que mostra cidades inteiras que foram construídas pela Evergrande e que estão completamente abandonadas, ok? Não há uma única pessoa a habitar ali e mais um exemplo aqui de vários edifícios, vários arranha-céus com parques, tudo montado, propriedades com lagos, com passeios, com estradas, com tudo e mais alguma coisa montado e não havia uma única pessoa a viver lá. Ok, entretanto a empresa acaba por estar na ribalta agora, porque tem passivos de, de cerca de 250 bilhões de dólares, o que equivale praticamente à dívida portuguesa que está perto dos 270 bilhões, ok? Euros, dólares, é, a moeda vai variando aqui, mas os valores são muito, muito semelhantes ter, e, e realmente há quem diga que isto então será o próximo Lehman Brothers. Mas... Vamos ver se será mesmo assim. A verdade é que quando começaram as notícias negativas da, daqui da Evergrande outras construtoras também começaram a ver os seus preços das ações, o preço das ações a cair violentamente principalmente ali desde meados de agosto, China Bank Country Garden Holdings, Sunak China Holdings e principalmente a Evergrande a caírem algumas 20% outras perto dos 30% e também os principais índices bolsistas acabam por derrapar principalmente ali no dia 20 na segunda-feira já, já estava tudo em pânico, não é? Temos o FTSE 100 e o Dow Jones à direita e, e, e caíram inexplicavelmente em mercados que supostamente nem sequer estão ligados propriamente à China e mesmo empresas do ponto de vista individual acabaram por, por cair tremendamente, por exemplo a Alibaba é verdade que já está a cair de, há, há uns tempos mas no último mês 14,2% de quedas supostamente associadas ao colapso da Evergrande. Ok? E o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Porquê é que as ações da Vergrande caíram? Porquê é que os mercados estão com medo? Porquê é que os mídias fazem disto uma tempestade? Muito simples. Houve uma especulação na, na China no, nos últimos anos, tem havido uma, uma especulação no setor do imobiliário e tem-se endividado muito para… tem-se contribuído com muito crédito no imobiliário para a expansão e a China, o próprio governo chinês permitiu a estas grandes construtoras financiarem-se para construírem cidades puramente fantasmas, ok? A ideia era construir cidades onde vão habitar milhares de pessoas no futuro, mas até à data estão completamente vazias. Então tens várias construtoras em que, em que houve metros e metros quadrados, para não dizer quilômetros e quilómetros quadrados, de construção de alguns arranha-céus, e, e parques e tudo e mais alguma coisa, propriedades enormes e que estão completamente vazios. E isto é uma especulação tremenda, foi sendo alimentada esta especulação imobiliária ao longo dos últimos anos e claro que as coisas tinham que uh, correr mal, ok? Para tu perceberes a, a ideia aqui, aproximadamente um milhão e meio de pessoas têm, neste momento, pagaram depósitos para, para ter casas, para, para poderem ir habitar alguma casa que ainda não está construída. Por isso temos de um lado da moeda casas que estão construídas e não tem ninguém a habitar, e do outro lado da moeda temos pessoas que pagaram para vir habitar uma casa que ainda não está construída. Por isso já está a ver a especulação imobiliária, principalmente na última década, tem sido bastante alta na China e agora há repercussões aqui no, na questão da Evergrande. Enfim, a Evergrande é um conglomerado que tem alguns negócios espalhados por vários setores, mas o, o setor principal da Evergrande é sem dúvida alguma a construção, são quase 800 projetos espalhados por mais de 230 cidades pela China fora, com mais de 231 milhões de metros quadrados em propriedades, ok? É muito, muito, muito terreno. E o setor imobiliário representa cerca de 25% do PIB da China, é realmente um contributo importantíssimo para a economia da China, a verdade é que este gigante colapsou, tal e qual como vamos ver agora nestas torres. E estás a ver neste momento 15 torres, okay? 15 torres que foram demolidas, cada uma com mais de 20 andares, e que foram demolidas recentemente na cidade de Kunmung, precisamente porque não, não iriam ser habitadas e a China tem colocado um travão nesta, nesta questão do imobiliário. ok? Já falaremos a seguir sobre este travão. E como eu estava a explicar aqui, o, o, realmente a bolha foi sendo alimentada de uma forma uh, soberba na China, só para tu perceberes aqui o, o, o financial leverage, por isso a alavancagem financeira da, da indústria Aqui da indústria imobiliária anda à volta dos 4,02, segundo alguns dados da Bloomberg, mas enquanto que, enquanto que muitas destas construtoras andam aqui entre os dois e as quatro vezes de alavancagem, que okay, têm duas vezes, têm duas, quatro vezes mais passivos do que ativos. A verdade é que a China Evergrande Group acaba por ter 12 vezes mais de ativos. Isto é mesmo muita coisa e, e claro, estava a pedir problemas. Tanto estava a pedir problemas que, que agora, um, a própria, para contextualizar aqui ainda mais, a China, a China passou a ser realmente o mercado imobiliário mais inacessível que existe à volta do globo, muito à custa destes excessos que foram sendo criados no setor. Por exemplo, enquanto que umas casas em Londres custam em média 15.6 vezes os rendimentos anuais médios do, dos cidadãos londrinos, em Nova Iorque cerca de 10 vezes os rendimentos anuais dos nova-iorquinos, na China podem custar uma fantástica quantia de 40 vezes mais os rendimentos dos chineses a nível anual, ok? Por isso está aqui uma grande bolha financeira que foi sendo uh, criada, uma grande bolha no imobiliário que foi sendo criada, principalmente aqui em cidades, uh, algumas principais como Xangai, Beijing, Shenzhen e Hong Kong, e claro, a bolha tinha que rebentar em algum momento. O próprio governo da China tentou travar esta esta especulação no imobiliário, eh, criando aqui condições para o chamado deleveraging, ou seja, para na tentativa na tentativa de diminuir o endividamento destas construtoras, porque o próprio governo já estava a ver já desde o ano passado, 2020, que o próprio governo já estava a ver que as coisas estavam a ir por um caminho que poderia criar bolhas que depois podem ser difíceis de solucionar e podem causar alguns problemas sistémicos. E por isso o, o governo chinês tinha dito que era necessário que na nova regulação era exigido três coisas essenciais para estas empresas construtoras. Uma era o, o debt to asset, por isso a dívida face aos ativos, tem, tinha que ser inferior a 70%, okay? as empresas tinham que ter uh, dívida face aos ativos no máximo de 70%, dívida face ao capital próprio tinha que ser inferior a 100% e o, as reservas de dinheiro em cash, cash mesmo, reservas de dinheiro face à dívida de curto prazo, àquela dívida que vai vencer nos próximos 12 meses, tinha que ser superior a 1, ou seja, as empresas destas construtoras tinham que ter cash suficiente para pagar as dívidas do, dos próximos 12 meses se queriam continuar a pedir créditos para expandir o, os seus negócios. É falhou nestes três termos exigidos, ok? Tinha débito to asset de 82%, tinha debit to equity de 199%, quase 200% e, e, e as reservas de dinheiro face aos passivos de curto prazo eram apenas cerca de 40% ou 0.4%. Por isso as coisas estavam a correr mal, os preços da venda de novas propriedades na Evergrande começaram a cair e atingiram aqui alguns entre julho e agosto começaram a atingir mínimos de 5 anos, já desde 2016 que não se viam os preços das propriedades da Evergrande a cair desta forma e isto começou a abalar o sistema. Okay? Evergrande não conseguiu pagar os seus juros aos bancos, deve também a muitos dos bondholders, ou seja, a, a outras entidades que investiram nas suas obrigações, e já vamos falar mais em detalhes sobre elas, por isso tens de ficar até o fim para ouvir, ok? E a verdade é que a posição financeira da Evergrande era um, débil, ok? Não era… Não era tão boa assim, e é evidente que os passivos de curto prazo estavam a superar largamente os ativos que a empresa tem para o longo prazo, mostrando que a empresa endividava-se muito no espaço do, de meses, no curto prazo, em menos de um ano, com possíveis graves consequências. E foi isso mesmo que aconteceu, e como nós vimos, Está, está, está tudo bem em, em ter passivos no setor imobiliário, é algo comum que costuma acontecer, mas a bolha estava a ser gerada neste setor e era de notar isso muito bem. Por exemplo, repara, repara só nesta imagem, na percentagem dos passivos face aos ativos, dos projetos imobiliários versus as outras empresas fora do setor. Enquanto que os projetos imobiliários têm uh, passivos face aos na ordem de, dos 80%, okay, as outras empresas nem chegam a 60%. Então nota-se que realmente as coisas, principalmente ali desde a última crise, 2009, 2010, desde o rescaldo da grande recessão, o, os proprietários de estas empresas de construção civil realmente estavam-se a alavancar demais. Voltamos aqui a Evergrande para ver que realmente o dinheiro não chegaria de todo para pagar a dívida, dinheiro equivalente no momento nos 88 uh, Ramimbi, que não consegue fazer face aos 571 bilhões de dívida de longo prazo. Mesmo capital próprio nos 411, né, somando aqui, <risos> que não, não, dá, não dá para cobrir a dívida, por isso tínhamos, estávamos perante uma situação débil. Isso também se vê nesta imagem, a dívida de longo prazo realmente era considerável, mas há aqui um ponto importante a dizer e que já voltamos cá, ok? Agora... Os insiders, por isso a equipa da administração sabia que isto ia dar barracada, perfeitamente, eles sabiam que isto ia dar barracada, tanto que nos últimos três meses as vendas de ações foram massificadas, quase 33 milhões de ações foram vendidas por três dos insiders, por três pessoas da administração, Contra apenas um milhão de ações compradas nos últimos três meses. Por isso, eu estou em crer que alguns já sabiam que, hum, que as coisas estavam sobrevalorizadas e que isto ia dar barracada. Mas por isso, Evergrande deve 88,6 bilhões de dólares a bancos e bondholders, quem. Okay? 27 bilhões aos bondholders, 88,6 aos bancos. Aqui dentro dos bondholders ou da, de, de, das entidades que financiaram, que estão a investir na dívida da, da empresa, temos 27 bilhões. Então, em que 8,3 bilhões são locais, ok, são de bondholders da China, 19 bilhões para outras empresas internacionalmente. E é aqui que depois as pessoas começaram a fazer comparações, porque perceberam nos últimos dias que Evergrande não ia conseguir pagar as suas obrigações, não ia conseguir pagar os juros da dívida que estavam a caducar no, nos próximos tempos, e então começa tudo a ficar: ai meu Deus, que vai cair! Vai cair o mundo, não <risos> é? E foi aqui que começaram a fazer paralelismos com a Lehman Brothers. Agora, lembrar que, lembrar que, a Lehman Brothers em 2008 devia 600 bilhões de dólares, e estamos a falar que aqui um, a Evergrande deve cerca de 88, 88 vocês a, a, a bancos, mais os 27 a bom dólares, por isso 100 e pouco no total, ok? A Lehman Brothers devia 800, 600 bilhões, aliás, 600 bilhões, só que a maioria dos ativos da Lehman Brothers estavam, estavam em derivativos, em, naquilo que eram chamados Mortgage backed Securities, uh, CDOs, por isso Collateral uh, Debt Obligations e muitos outros derivativos que nem interessam por aqui. Agora, Evergrande não tem, ao contrário da Lehman Brothers, não tem ativos que são balela, Okay? Enquanto que o Lehman Brothers, aqueles ativos eram financeiros e por isso o valor deles vale o que vale, não é? Ele pode transformar em dinheiro. Enfim, não é? deu, deu no que deu, já é grande tem ativos que dão para ser usados como colaterais e que realmente valem. Ok? Tem... tem. Imóveis, têm imóveis, têm propriedades, têm apartamentos, têm torres e tudo isso pode ser vendido a outras empresas, de construção civil ou não, e que pode ajudar a comatar esta dívida. Okay? Isto é muito importante. mas as notícias têm, têm mostrado que, meu Deus, BlackRock, Vanguard e outras entidades financeiras globais estavam a investir na, na, aqui na dívida da Evergrande e por isso vão cair, vão cair. A verdade é que a BlackRock acaba por perder cerca de 10% em bolsa nos últimos dias à custa do, do, do, dos investidores, okay? à custa dos sentimentos dos investidores, o que é só estúpido, não é? Porque enquanto que a BlackRock investiu cerca de 31 milhões de dólares entre janeiro e agosto de 2021, isto é uma completa agulha no palheiro para uma empresa que gera mais de 10 trilhões com T, trilhões de ativos, por isso 31 milhões de dólares faça 10 trilhões de dólares, acho que já está a perceber, basicamente 2, 3 euros para ti, ok? O preço de um café e está feito. Entretanto, Evergrande anunciou que vai pagar, aqui há alguns juros de obrigações estão quase, quase a vencer, a maior parte em, em Yuan ou Hanini, por isso na, na China… Outros, para, em termos internacionais, ainda não é certo se vai pagar ou não, qualquer das formas, estar a pagar cerca de 36 milhões de euros nos próximos dias é mais uma agulha no palheiro para uma empresa que deve bilhões de dólares, ok? E, e por isso. Agora a pergunta que se põe é: será que este é o próximo Lehman Brothers? Será que a falência desta empresa poderá vir a repercutir-se na economia da China e, consequentemente, na, na economia global? A minha resposta é não. Um okay? não garrafal. É a minha opinião, claro, vale o que vale, mas faça aos dados que nós temos, faça alguns dos dados que, que já trabalhamos e daquilo que vamos ver, realmente não, não, não, é, não é muito grave. Em primeiro lugar, como podemos ver nesta imagem novamente, a empresa tem eh, inventário no valor de 1.4 trilhões de yuan, ok? É muita, muita fruta e apesar da dívida ser de 571 bilhões de yuan, tem 1.4 trilhões para uh, venderem se quiserem. Tem em, uh, a ativos físicos, têm realmente muita coisa que podem transformar em dinheiro e o próprio governo chinês vai procurar ao máximo a estabilidade social e eu estou em crer que o governo chinês ao querer evitar repercussões nos bancos locais e na ordem social vai acabar por pensar em assistir a empresa em vez de a deixar ir à bancarrota e depois o, os, os credores uh, ficarem a arder, ok? Talvez possa vir a assistir, mesmo que não venha. Eu, sinceramente, não acredito que seja uma, uma mega doa de cabeça. Mas, de qualquer forma, formas, minha opinião mais sincera, estou em crer que o governo chinês pode vir a reestruturar a empresa, talvez liquidá-la, talvez vender os ativos que ela tem ao desbarato para as outras construtoras. Enfim, vamos ver, só o futuro o dirá. Para já, é tudo especulação, é tudo notícias de curto prazo que só servem é para nos assustar. Agora. Será que isto afetará os bancos chineses? Será que a crise do Evergrande vai afetar o, os bancos na China? Por um lado, é verdade que a maior parte das obrigações estão na moeda local e foram os bancos da China que financiaram este sistema e esta especulação toda. Mas por outro, quero dizer que só as obrigações bancárias que, comerciais ligadas a propriedades dos bancos, ok? totalizam 10 trilhões de renminbi, ok? 10 trilhões, decora é este número. E só de reservas, só de reservas os bancos têm cerca, na China, os bancos têm cerca de 5.4 trilhões de renminbi para comatar situações de default, situações de bancarrota deste tipo de empresa. Por isso, uma, uma empresa que está com passivos na ordem dos 200 e tal, que sejam 300 bilhões, os bancos na China têm muito dinheiro do lado para comatar esta situação, 5.4 trilhões, ok? Agora, quem é que sai prejudicado disto tudo? Muito simples, os acionistas da empresa, ok? Os acionistas da Evergrande são os que têm com, mais manchados de toda esta situação, acabam por sofrer quedas pesadíssimas em termos de bolsa, mais de 90% de, desde 2017, mais de 80% desde o início de 2021, enfim, isto sim é uma catástrofe para os acionistas. Já os obrigacionistas da empresa poderão sair menos lapidados, porque as obrigações poderão vir a ser, a, a ser pagas, embora a, a, a valores bem, bem menores, talvez ali nos 20, 30% do valor real delas, ok? Qualquer das formas poderão vir a reaver parte do seu capital, o que acaba por beneficiar um bocadinho mais os obrigacionistas da empresa do que propriamente o, o, os acionistas, mesmo que seja a desconto. E por isso, resumindo e concluindo, já estás a ver que a indústria financeira e os mídia principalmente estão aqui para te tirar dinheiro, estão aqui para te lançar o caos porque vai haver sempre imensas notícias negativas que vai ser o fim do mundo amanhã e que os mercados vão cair, os mercados vão derreter e o mundo vai implodir e sei lá, e devemos ter aqui todos viver para Marte ou se calhar para fora da galáxia. A verdade, a verdade é que como estás a ver aqui, Apesar de todas as más notícias que foi havendo desde a última grande recessão ali em 2009, com perdas de milhares de, de empregos, com a bancarrota da General Motors, com crises de petróleo, com flash crashes, com os maiores os maiores terremotos que já se viu, com quedas nos mercados, com quedas no ouro, com dívidas que vão blá blá blá, blá com enfim, com doenças, com vírus, com tudo e mais alguma coisa e no fim, no fim, desde a última grande recessão, o SP500 já subiu quase 500% em 12 anos, ou seja, enquanto que, enquanto que há investidores que ficam pessimistas à custa das notícias, os mercados continuam a fazer o seu caminho, a economia continua a prosperar a humanidade continua a prosperar e por isso a minha mensagem para ti é não entres em pânico, desliga as notícias, concentra-te no que deves que é procurar as excelentes empresas, procurar excelentes balanços, procurar acima de tudo também excelentes investimentos e uma empresa sobreendividada como era o caso da Evergrande normalmente não é o melhor investimento para ti, ok? São situações muito especiais e requerem um cuidado redobrado quando estamos a investir numa empresa que está altamente alavancada, como era o caso da Evergrande. Quero só fechar aqui com, com dois temas, uma lembrar uma frase de, de Howard Marks, para mim um dos maiores investidores da nossa era, e que estuda aqui os ciclos dos mercados e sobretudo a psicologia dos investidores, ele tem, ele tem uma frase que eu gosto muito que é o mercado é um pêndulo que varia do extremamente pessimista para o extremamente pessimista. E raras vezes passa o tempo aqui no meio contente com o dia a dia. Ok? Por isso é mesmo esta ideia, o mercado é como um pêndulo, um dia os investidores acordam extremamente otimistas, no outro acordam extremamente pessimistas. Mas tu, como, como estás aqui, és um investidor diferente, certamente, e por isso não vais cair nesta, nesta ideia, e deixo aqui com este cartoon do Economist que, que eu gosto muito, que foi publicado, se não me engano, em 2015, e, e diz tudo do que acontece diariamente nos mercados, ok? Tem aqui um gestor de contas a dizer que tem uma ação. Está a telefonar um cliente e, e diz que tem uma ação que realmente vai disputar por aí fora. Really Excel vai ser mesmo excelente. Alguém ouve Really Excel, Excel, e o outro já ouve sell, por isso vender, vender, vender, vender, vender, vender. Começa tudo em pânico a gritar para vender e um diz que já não aguenta isto, isto é uma loucura por isso goodbye eu vou-me embora goodbye e outros goodbye boa compra compra compra compra compra compra, compra, compra, compra. e realmente o ciclo repete com os investidores a variarem entre aquilo que é o pânico absoluto e a euforia absoluta resumindo e concluindo concentra-te nos negócios que tu consegues entender esqueças as notícias desliga as notícias porque o mercado não está aqui para te servir, o mercado está para ser teu ser, ok? Espero que tenhas gostado, deixa aqui o teu comentário em baixo sobre aqui a crise da Evergrande, também quero saber qual é a tua opinião sobre todos estes temas, deixa o teu mega like se realmente este conteúdo foi útil para ti, te ajudou a empoderar nos teus investimentos e espero por ti no próximo episódio. Salções lucrativas, tchau, tchau!